Oi, Plantio de Fisales e Irrigação por Gotejamento. Ciência Terra Nova. Os Sentidos da Ciência. Eu sou o Evandro Sangueto e hoje quem nos acompanha é de Alman Brothers. Vamos ver se vocês curtem a ideia. É um pouquinho de blues. Vamos ver o plantio de fizales. Eu estou preparando, fiz algumas mudas de fizales e a gente plantou essas mudas. A distância entre os mourões, que depois nós vamos esticar uns fios de arame para fazer a condução, o suporte delas. Esticamos também, colocamos mourões lá embaixo no, na, na amore e na, na framboesa e nós vamos ver as distâncias disso. É, são dois fios que correm paralelos a 60 cm de altura e depois a 1,20 m de altura. E esses dois fios estão distantes 60 cm um do outro. Vamos dar uma olhada em todo o processo como tá? E não se esquece, se não for inscrito, se inscreva no canal. Além do plantio da Fisales, vou mostrar para vocês também a, a implantação de um sistema de irrigação por gotejamento. Simples, rápido, prático, fácil e de relativamente baixíssimo custo. Os gotejadores, nesse Nesse caso, estão a 20 centímetros de distância cada um, mas tem outras distâncias, dependendo da cultura que cê, ou do interesse que você tenha, e, e nós vamos ver como é que ele, que ele vai funcionar. É super simples e, e tem a necessidade disso porque nós estamos entrando agora na época da seca. Embora esse ano não esteja tão seco ainda, né? a, a média de chuvas tem sido maior um pouco que nos anos anteriores, mas é bom prevenir, eu não quero perder essas culturas por conta de falta d'água ali na frente. Vamos dar uma olhada. Dia de hoje, sábado, aproveitando o tempo que está mais fechado. Ah, hoje é domingo. Sábado choveu o dia inteiro. Olha quem está aqui. É... O Miguel está por aqui e nós vamos plantar nesse espaçozinho aqui ao lado da casinha já tem umas mudinhas que eu plantei semanas atrás essas daqui são pimenta comari então, essas duas leiras pimenta comari e ali atrás nós vamos plantar fisales já tem uma plantada para a gente dar uma olhadinha eu estou produzindo mudas de fisales, o um mourãozinho, uma muda de um lado, outra muda do outro, aí pula mais ou menos 80 centímetros um metro, aqui vai o outro Mourão, 80 centímetros um metro, o terceiro mourão. E novamente uma fisales de um lado, outra fisales do outro, estou preparando um sisteminha de irrigação de gotejamento, por ali também que daqui a pouco eu mostro, então ó, essa área que nós estamos plantando aqui, é uma área que a gente usou como antiga horta, mas não deu certo, ela ficou parada, ficou muito tempo é, com solo exposto, né? pouco manejo a gente teve nessa área. Mais de uns dois anos para cá, a gente tem trabalhado muito com madeira, com capim, com restos né, de, de poda de, das árvores e aos poucos vai melhorando a qualidade do, do solo. O que eu quero mostrar para vocês é essa diferença aqui. Só na coloração a gente já consegue perceber ali embaixo um solo mais vermelho, que é esse que foi retirado, e acima um solo mais solto, com bastante matéria orgânica incorporada, mostrando aqui o perfil dele, que fica claro a gente visualizar. Olha só, né? bastante raiz, bastante matéria orgânica, um solo mais escuro, e à medida que vai aprofundando, o solo vai ficando mais avermelhado, porque é o tom do solo que tem por aqui então essa gestão a gente vem fazendo há um bocado de tempo e um solo com mais matéria orgânica vai liberar mais nutrientes pra gente nesse lugar aqui nós vamos colocar o, o mourão e do lado do mourão nós vamos colocar um pezinho de fisales de cada lado mostrando um pouco mais como a gente tem trabalhado o solo, olha, um punhado de matéria orgânica aqui em cima dele, nas leiras que a gente preparou uns tempos atrás. Daqui a pouco aqui vai ser feito outros buracos para o plantio. E bastante madeira que a gente foi enterrando de restos de construção e que vai ficando aqui para se decompor. Um caninho aqui para fazer a irrigação. Deixei duas saídas e aí se precisar depois, né, inverto a, a válvulazinha e coloco uma uma de cada lado, porque essa mesma água, esse mesmo mesma tubulação, essa daqui da direita é para servir toda essa parte aqui embaixo. E a outra da esquerda para servir lá para baixo. Mas aqui embaixo tem um T com uma tubulação, um cano preto que já enterramos. E essa, essa mesma válvula aqui está jogando água lá para baixo e aqui para cima. Se der tudo certo, a gente deixa assim. Se não, depois coloca outras válvulas ali. Está aqui a nossa amiguinha, tudo plantado com a Fisales, já puxamos as mangue a mangueirinha. Agora eu vou pedir para o Miguel abrir para a gente como funciona a irrigação por gotejamento. Esse barulho é a água empurrando o ar que está dentro da mangueira. Está retirando o ar da mangueira. Por isso a partezinha né, do gotejamento tem que ficar para cima. Que é para expulsar toda a água. E olha aqui o, o gotejamento. Essa daqui dá um litro e meio por hora. A gente não precisa de tudo isso. Olha aqui as amiguinhas, é de 20 em 20 centímetros. Olha o gotejamentinho ali, ah que gracinhas, belezinha. Agora vai estar tudo feliz com a aguinha. Nessas leiras entre uma e outra planta, depois a gente vai inventar de, de plantar mais alguma coisa aqui no meio também. Ainda não sei o que, mas nós vamos descobrir. Agora está chegando água no, nos meus pezinhos de pimenta cumari, por hora funcionando tudo bem, já vi que a, a mangueira está com um furinho, está desperdiçando água, daqui a pouco eu volto com uma fita adesiva e fecho o, o furinho. A parte de baixo, onde tem plantadas amoras e framboesa, nós vamos trazer o, o gotejador também. E por conta de otimizar, Miguel está aproveitando para é, tirar um, um canteiro ali, enretar ele um pouco, que aí vai ligar com esse outro que vem aqui em cima. Então nós vamos ganhar uma uma linha aqui de, de produção a mais Vou começar a plantar algumas algumas coisinhas aqui também umas verdurinhas algumas coisas assim então já instalamos as mangueirinhas a mangueirinha né dando volta na nos lugares todos abrir Esse é o barulho dela liberando a água, o ar aqui. Miguel tá dobrado aqui, ó. E deu, Evan? Pronto, deu para fazer certinho. Deu funcionando tudo bem aqui. Agora, nossas amiguinhas aí, ó. Eu vou ter que replantar essa que não vingou mas olha só as gotinhas caindo no pezinho das queridas olha ali olha ali ó uhu beleza é só que ela tá virada para baixo né ela tinha que estar tá virada para cima mas a gente arruma isso agora Prontinho, acabamos, fim de tarde, nem tanto né, três horas e pouco, é que o inverno já está chegando, já fizemos os estaleiros aqui para puxar o arame, aqui estão as nossas framboesas e desse outro lado as amoras. 60 centímetros, aqui vai um fio, 60 centímetros de largura, 60 centímetros de altura, 1,20. Aqui no caso a gente colocou 1,30. Vai sair um fio de cada ponta, vai sair um fio de arame daqui até a outra ponta, de lá até aqui em cima, daqui de baixo, de maneira que a gente Consiga então fazer a condução por dentro dos arames da Amore e da Framboesa, que elas são muito espinhentas. Então, se estiverem curtindo a ideia, dá um joinha, um like, um gostei e até a próxima!